O Brian dispensa a apresentação, já tá aqui Meu mano Matias do lado direito, certo? Rapaziada, ó, fecha lá um pouquinho só aqui, mano Pro nosso cinegrafista ali pegar o melhor ângulo de vocês pra colocar no YouTube, fechou? Lógico que você pode, pai, pode então, fazer o que você quiser, só não pode bater no O resto vai Vai DJ! Yeah! Uh -huh. Yeah! Tá uh bom! -huh. Pião de skate, esqueci o desodorante, o que vocês querem ver? É, é, é, é. Tava no peão de skate, eu esqueci o desodorante, o que, que vocês querem ver? É, é. Já que é assim, cê tá ligado, vários que tem, olho de mim Infelizmente não é bem assim, caminhada sei que a guerra é contra quem Tá aí, pratica uma contra o bem, infelizmente a luz que nós tem Nada disso cê sabe que te cega, ah. Às vezes eu tô no caminho, quantas vezes eu pensei que eu tava no trilho? Bate de frente, cê fica sozinho, quem que tava junto no seu caminho Lembra de quem te ajudou, quem te estendeu uma mão Vários parceiros que vai colar comigo se lá em cima, irmão. E aí, é? É isso, pai. E yeah, aí, vai deixar? Yeah, então, batias na voz, direito de resposta: DJ Poké. Dois oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. MC vão cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Dois MC vão cair no bang-bang O que vocês querem ver? Uh, yeah. e aí, eu vou estar tá no topo, ninguém vai tá comigo. Só quem tava comigo embaixo que vai ser o meu amigo. Só que na real parceiro, a minha rima é boa. Quem tava comigo, quando eu tava embaixo, é minha coroa. Vem meu pai, é aquele cuzão que me assisti, porque meu parceirinho, quando não ele não dá tá presente. Eu pensei sem pai, aí a realidade de todo mundo que tá na roda, meu ponente, cê tá ligado, parceiro? Pai, é só uma história, já frente o papel dos dois, ele é só, é só parceiro. Eu vou, eu travei na rima, mas eu já destravo papapá na sua cara de trazer o peito da Glock. Cê tá ligado, parceiro? Segundo, não cê não fica em choque. Uh -oh. tá certo, família? Vocês ouviram, vocês votam, público decide, beleza? Quem gostou das rimas do Brian, barulho! Uh -oh. Quem gostou das rimas do Matias, barulho! Uh -oh. Vou pedir de novo Aí, vou pedir de novo Responsabilidade no voto, hein Naquele naipe Barulho pro Brian Barulho pro Matias 1 a 0, Brian, Matias terminou Volta, firmeza Fica yeah, aí, é, é isso, hein yeah. Yeah. Yeah, yeah. Hey. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. E aí Brian, mostra a sensação de vir aqui na praça Meu mano, batalhar contigo, da hora o seu som Da hora você não viu só que aqui é na rima de improviso Deixa comigo, mano, você não sabe fazer improviso Tá ligado meu parceiro que eu acabo feito contigo Eu te esmago, tá ligado meu parceiro que agora a sua rima é um... Massa de cigarro, meu parceiro que acaba com a esperança das crianças Tá ligado, meu parceiro Brian, que você chega aqui na rima e faz a rima de criança Aí, meu mano, tá ligado, meu parceiro Brian, que sua rima é turva Você é o Brian, mas só que cuidado, que foi desse jeito que você morreu na curva Tá ligado, meu parceiro, que agora eu chego aqui na rima Eu vou voltando, meu parceiro cabuloso, você é o Brian, só que aqui nessa rima Eu que sou veloz e furioso <risos> Das visões de mãe, infelizmente eu não tenho a minha aqui Entre mãos, já aconteceu a saga de que teve que alimentar seus filhos Infelizmente eu sou o praia. só que cê sabe que é trocadilho, não é midnight Por isso nós acelera o carro pé é de noite Cê tá ligado que eu bebi a água da fonte, já que é Deus que tá no meu caminho Eu podia ter morrido por várias vezes nesse trilho Porque a cada seis que você cai, cê que vezes você vai levantar como no fim. Infelizmente é como de gigantes aqui, não é a porra. Tu é Musk que esse cara vem só para nos matar. Isso garate atmosfera que tá na Amazônia. É Ela música sapato, fala do seu. Aê! Quem visão? Quem pegou, pegou, a quem não pegou vai tu tio. Volta pra base. Aê! Quem gostou das rimas do Martinhas faz barulho! Oh. Oh. Quem gostou das rimas do Brian faz barulho! Aí! 2x0? 1x1? 2x0? É isso? 2x0, o Brian tá na próxima fase! Que isso, gatinho!